Assunção da Virgem Maria. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava à multidão, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse: Feliz aquela que te trouxe no seu ventre e te amamentou ao seu peito. Mas Jesus respondeu: Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a em prática. Palavra da Salvação Celebramos hoje a Assunção da Virgem Maria ao Céu. O Evangelho apresenta-nos esta cena tão bonita de Nossa Senhora se dirigir apressadamente para ir ter com sua prima, Santa Isabel, que estava prestes a ter o seu filho, João. E porquê é que Nossa Senhora se dirige apressadamente para a casa de Santa Isabel? Bem, com certeza para poder ajudar a sua prima num ato de caridade. Mas em primeiro lugar, ainda antes disso, Nossa Senhora dirige-se à casa de sua prima porque antes tinha acontecido algo de absolutamente novo na sua vida. Tinha encontrado, na sua liberdade, a liberdade de Deus. Deus, na sua liberdade, vem ao seu encontro e Maria, totalmente livre, responde que sim a esse chamamento de Deus. E por isso, Nossa Senhora sente este ímpeto, esta urgência de ir dar testemunho disto à sua prima, Santa Isabel. E também é assim na nossa vida. Nós somos chamados a dar testemunho, mas não a dar testemunho simplesmente por nós, porque nós não temos por nós próprios nada de muito valioso a dar aos outros, mas temos algo para testemunhar-se na nossa liberdade e encontrando-nos com a liberdade de Deus, daí nascer sim o desejo de testemunhar esse mesmo encontro, esse mesmo mistério do encontro entre duas liberdades, a liberdade de Deus e a nossa própria liberdade. Por isso, nesta semana, um primeiro desafio que pode nascer deste Evangelho é de que forma é que eu tenho dado a dar testemunho. E se não tenho andado a dar testemunho, se eu noto que nos últimos tempos não tenho testemunhado nem a minha fé, nem a minha vida aos outros, então é bom que me pergunte será que a minha liberdade se tem encontrado com a liberdade de Deus ou tenho andado arredado desse encontro, desse mistério. Em segundo lugar, neste dia, celebrando a Assunção de Nossa Senhora, nós celebramos também, ou dito de outra forma, também é conhecida a Assunção de Nossa Senhora como a Dormição de Maria, uma forma tão bonita de o dizer, também nós somos chamados a olharmos para a nossa morte, para o nosso momento final, e a perguntarmos se somos capazes de olhar para esse momento como uma dormição. Ou seja, somos capazes de olhar para esse momento como a tranquilidade de sabermos que estamos na mão, nas mãos de Deus. E por isso a morte não é para nós algo de que queiramos fugir, a morte não é algo apenas que nos assuste, não é algo que nós desconhecemos apenas, mas a morte torna-se, se olharmos, se olharmos com os olhos da fé, torna-se um momento de tranquilidade, torna-se um momento de depositarmos a nossa vida nas mãos de Deus, sabendo que Ele está presente na nossa vida e que, portanto, também está à nossa espera. E por isso, esse momento, longe de ser um momento de aflição, torna-se um momento de paz. E que neste dia, inspirados em Nossa Senhora, nós possamos também, com seriedade e durante esta semana, olhar a nossa morte e perguntarmos como é que olhamos a nossa morte? Com a aflição de quem não tem fé? Ou com a tranquilidade de sabermos também nós fomos chamados a adormecer nas mãos do Senhor.